Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastrana, você está no canal Bruno Cashback. Ó, hoje, mesmo tendo essa vista linda aqui de Balneário Camboriú, estou tirando umas férias rapidinho, mas mesmo assim, não deixo de postar aqui o vídeo para vocês. Então, partindo disso aí, já se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui que você vai ajudar bastante. E eu vou te deixar sempre por dentro aí das notícias aí do mundo do cashback e você vai poder estar tá economizando também. Ó. E uma dica aí muito boa para você que quer vir aqui ao Balneário Camboriú, é, na verdade, o valor do, do bondinho, né? atravessando pegando o Unipraia, você atravessa de uma praia para outra, você vai pagar 58 reais por pessoa. Mas se você for militar, saiba que você tem aí esse benefício aí de não pagar ter, ter essa passagem grátis. Essa pulseirinha aqui, ó, que você ganha e aí ela vale daí. Você tem direito é, uma por ano. Então é uma economia boa aí. vocês aí já vale o like aí. Se você for militar, aproveita que já dá o like aí para você com essa dica é boa para você poder curtir aí suas férias economizando cada vez mais. Bem, e a dica triste aí que eu vou ter que te passar, infelizmente, é, pelo menos é o que eu vi no meu aplicativo provavelmente que das outras pessoas também, é o em relação ao cartão PicPay. Ele te dá, te dava, né, 5% de cashback em todas as suas compras pagando por aproximação, por aproximação não, pelo QR Code. Então por isso que eu nem ando com o cartão. É, eu tenho esse cartão, só que ele fica já gravado no celular e como o pagamento é por QR Code, não tem problema eu não andar com ele. Porém, a notícia triste é que essa promoção aí de ganhar de 5% de cashback em qualquer tipo de compra, dessa forma, acabou. Infelizmente, uma hora isso ia chegar, né? Pois é, não tem como é, uma empresa, tipo, de cartões, te dar um retorno tão alto aí de 5% de cashback. Aí, sendo assim, o cartão, eu, eu vou parar de utilizar, infelizmente, o cartão do PicPay, vou continuar utilizando o aplicativo, pois aí ainda dá para você fazer a movimentação aí, dependendo de qualquer cartão que você tenha, né? Você consegue já fazer uma movimentação mensal de 600 reais pagando pessoas? Ainda o aplicativo continua ainda muito bom para ser utilizado, né? Então eu utilizava ele como cartão principal com meus gastos até mil reais. Aí posteriormente, dos mil reais, eu vou utilizando ou o C6 Black ou utilizo o cartão pré-pago do Banquei, aí, aí, dependendo da, da situação que, que seja mais vantajosa para mim. Mas normalmente, o cartão do C6 está sendo meu principal. E ó, já, já tem um spoiler aqui que eu fui aprovado aí no no PDA né e aí eu vou fazer o cálculo fazer um vídeo especificamente se vale mais a pena você usar o PDA ou o C6 então você tem que ficar sempre atento aqui ao canal porque essa promoção aí de 5% já era bem antiga então desde maio mais se eu não me engano eu participei dela então se de ganhar ganhando 5% se você já tivesse inscrito aqui no canal você também iria ganhar e para você ter ideia ó, eu vou mostrar aqui do lado como é que foi os meus gastos mensais com o PicPay e esse retorno aí dá em média aí pelo menos 350 reais aí de cashback, que se você não tivesse essas dicas, você estaria perdendo, ou provavelmente você perdeu, né? De repente você teve um prejuízo aí, muito grande, e nem sabe, tá vendo? Aí se você tiver inscrito no canal, eu vou estar postando mais informações desse tipo, pra você não perder esse valor, como eu ganhei, entendeu? Então eu quero te ajudar dessa forma. Então valeu, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, até a próxima, até mais. Opa pessoal, antes de terminar o vídeo aqui, eu vi que... Aqui no site do PicPay ainda consta aqui ó, a promoção aí de 5%, né, pagando com o QR Code. Mas aí eu vou aqui na parte do regulamento, clico aqui, né? para explicar um pouquinho mais para vocês como que era a promoção. A promoção aqui dos, dos 5% do regulamento era assim, né? Eu pagava via QR Code nessas né, três maquininhas, Cielo, GetNet Rede. Ou pagava em estabelecimentos físicos aí que tinha a empresa PicPay é Code em websites e também tem a PicPay Store que eu, ainda está funcionando. Ele né, você ganha um cashback comprando através do PicPay pela PicPay Store. E aí tem as outras promoções que não, não faziam parte né, e funcionava assim: eu gastando até é, o, o limite máximo que eu ganhava era 50 reais por mês, isso equivale a mil reais por mês gastando, você ganhava 5%. Seria R$ de cashback todo início de um mês se renovava, dia 1 não é? E aqui no item 7 fala que podem ocorrer alterações. O PICP reserva o seu direito de, a qualquer momento, modificar esse regulamento. Publicado a nova versão com a respectiva data de atualização. Por qualquer motivo, então, que acontece? Resumidamente, a promoção ainda está funcionando, né? Então veja aí no seu, no seu aplicativo se você ainda pode receber esses 5%, porém é, aqui ele pode mudar, mas no meu caso eu não estou mais recebendo, por isso que eu fiz esse vídeo, no, no meu aplicativo não aparece mais a opção de 5%, então como eu disse, veja aí no seu aplicativo se você ainda pode receber esses 5%, porque faz uma diferença aí muito grande aí para você poder economizar. Valeu e até a próxima!